Nossa saudação franciscana de paz e bem para todos e para todas. Neste 17º domingo do tempo comum, o Evangelho relata a multiplicação dos pães. Jesus alimenta uma multidão de 5 mil pessoas. Neste Evangelho, a gente tem que se perguntar sempre o seguinte... O que é mais fácil? Alimentar, recolher pão para 5 mil pessoas ou fazer com que 5 mil pessoas sentem juntas, partilhem a vida e sejam igreja? É evidente que é muito mais fácil recolher pães para 5 mil pessoas do que fazer 5 mil pessoas sentarem juntas e partilharem a vida. Então, o grande milagre que Jesus faz foi fazer essas pessoas sentarem juntas, partilharem a vida e serem comunidade, serem igreja. São Francisco de Assis também no seu tempo o grande milagre que ele fez foi reunir numa só fraternidade pessoas de todas as raças, de todas as línguas, de todas as classes sociais. Ao redor de São Francisco, a partir do mesmo evangelho, nasceu uma fraternidade que reuniu uma sociedade dividida e desigual. São Francisco criou ao redor de si uma célula de pessoas que começaram a irradiar no seu tempo um novo jeito de viver a partir do evangelho. Um jeito diferente de ser de ser irmãos e irmãs, a partir do, da mesma boa notícia do Evangelho trazida por nós para nós através de Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho. Então um novo mundo começou a ser anunciado e apontado a partir do testemunho de pessoas que deixavam tudo aquilo que possuíam,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 paz e bem.